Olha, Olá. nós temos então. que nos esclarecer porque isto não está fácil na nossa vida. Então, Uma pessoa porquê? recebe diariamente não sei quantos e mais a dizer para uh, proteção de dados... Clica aqui para aceitar e para continuar a receber. A ideia que eu tenho é que as empresas estão todas desenfriadas com isto porque é há multas associadas. É verdade, é verdade. Assim e, um há... feeling correto. É verdade, então... multas uh, muito elevadas. E está a gerar algum desespero e também alguma confusão. Há quem esteja a fazer certo e há quem esteja a fazer errado. Uh, e por isso vamos começar por explicar o que é o RGPD. Já temos aqui pessoas em direto, nós estamos em Direto 360. Ah, isto é uma loucura é uma a quantidade loucura. de câmaras que estão aqui. Estão aqui, uh, direto 360, estou aqui montes de comentários já, portanto, quem está a acompanhar, já temos aqui a Patrícia Caiano Pina, André Falcão, Norberto Fátima, Dani Ribeiro, João. Conheço a Patrícia, Paulo Acho Mendes, eu... dos Açores, abraço, Paulo, conheço. Aqui muita gente a acompanhar-nos em 360. Um grande beijinho a todos. Exatamente. É, portanto, o Luís, pois se quiseres mostrar o 360, está, Aí na, sei que está no a ver. que causa para. Se eu queria mostrar a barrinha para. 360 barriguinha dele agora. que era. <risos> então, em primeiro lugar, o que é que é isto do RGPD? Vamos fazer aqui uma abordagem, naturalmente, muito, muito uh, superficial do tema. Isto depois requer um, um acompanhamento dos claro. respectivos fornecedores, cada das empresas, mas só para tentar esclarecer no que diz respeito essencialmente ao marketing digital, mas toquem mais áreas. Um, o que é que é o RGPD? É, é, permite uh, proteger os dados dos cidadãos de forma jurídica e uh, tecnológica dois aspectos. Isto substitui a Diretiva Europeia de 1995. Estavam Olha... <risos> super atualizados, portanto. Era loucura, era, era loucura. fibra ótica na altura, tu era carros isto, voadores. Claro. Curiosamente, em 95 foi a primeira vez que eu sei a internet. Portanto, há 20 e tal anos. Uh, ou seja na altura digital zero, zero. não havia nada portanto não, naturalmente que só agora é que realmente se conseguiu implementar desde, algo desde esse ano que percebeste que tinhas uma, uma forte ligação à internet. sim sim sim sem dúvida, já, sem dúvida ouviste o chamamento dentro de ti sem si. dúvida foi mesmo <risos> mesmo Boa. sim sim sim já desde pequenita parte sim, da informática à vista, foi mesmo ao que se sim já dizer. desde mesmo criança já tinha contacto com os computadores à altura de cassetes já gostava uhum. de programar e, e portanto mesmo o processo toda a adolescência foi um contacto uh, muito grande Sim, há, há pessoas que vão por outros caminhos, não é? Claro, puxa. Piores ou melhores, claro. seu, eu não sei, não sei, tudo bem, Internet. este foi é Exatamente. E, portanto, a RGPD aplica-se aos 28 Estados-membros da União Europeia e aplica-se também a organizações que tratam dados de cidadãos da União Europeia. Ou seja, Sim. tenho uma empresa fora da União Europeia, mas trate dados, como o Facebook, por exemplo, trate dados de, de pessoas que estão na. também tem que cumprir. Por isso é que o Facebook está a implementar isto para todo o mundo. Em vez de aplicar só para a Europa, aproveita, é mais fácil de fazer para todos. Resolve todo mundo. já a situação. E a Google e, e, e outros. A CNPD é a entidade que fiscaliza este processo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Antes do RGPD era a entidade que tínhamos que notificar que estávamos a tratar dados, que ninguém fazia, diga-se a verdade, e agora é aquela que fiscaliza. Isto era um forró, não era? Era. Na verdade, havia muitas das coisas que o RGPD veio reforçar que já eram importantes, mas que ninguém fazia por ignorância, na maioria dos casos é por ignorância, desconhecimento, e também porque se o outro não faz, eu também não faço. Era um bocadinho isso. E havia, como dizias muito bem, havia muito abuso, principalmente das grandes organizações. Uh, então, isto pretende proteger dados pessoais, normalmente o nome, o e-mail, IP ou outra informação. Mesmo que não identifique com o nome, mas tenha dados teus que te permitam uh, isolar e que identifique que és tu, é um dado pessoal. Pode não ser o um nome ou o um e-mail, podem ser outras características únicas. Uh, temos direito à portabilidade dos dados, portanto, eu posso passar para outra empresa e tenho direito que apaguem. Posso passar para. Imagina que tenho um de fornecedor, quero deixar de ter uh, relação com aquele fornecedor e ele é obrigado a passar aqueles meus dados para outro fornecedor. como acontece com o número de telemóvel? É importante sim. agora com os dados também. Ou eu tenho o direito de pedir, removo os meus dados para sempre, eles têm que remover têm que me dar um compromisso que removeram. Portanto, é, é? Exatamente. Portanto, isso também é, também é, é importante este, este nosso direito de remoção ou esquecimento dos dados, que é um bocadinho diferente. E tem que haver das empresas uma responsabilidade proativa em zelar para os dados. Eu tenho os teus dados, são dados sensíveis, eu tenho que ter procedimentos de segurança para não haver fuga ou quebra de dados que tenha havido, especialmente nas grandes organizações, muita fuga de dados nos últimos anos. Todos então, aquelas que deveriam dar o exemplo, são as piores? Às vezes são, nem sempre, mas às vezes são. Não está, está bem? Sim. Lá está, foi um processo muito rápido, foram 20 anos em que a legislação é lenta a acompanhar e, portanto, houve abuso, como é normal, e agora claro. esta legislação, parabéns dos cidadãos, ainda bem que ela veio. Olha, temos aqui alguém Vênus de Macau, um abraço desde Macau, Pedro Lobo, eu conheço o Pedro Lobo. Oh! de Macau, engraçado. Um beijinho para Macau. Então, alguns casos particulares, só muito rápido, é obrigatório notificar a entidade de supervisão em caso de quebra de segurança de 72 horas, imagina que tive um ataque informático, um ataque a uma website, e -te -te eu tenho que avisar a CNPD ou então, os mas, utilizadores, Então, então neste momento, alguém responsável por uma empresa que tenha dados de clientes, o que é que deve fazer? Eu acho que essa é a maior dúvida que as pessoas têm, porque estamos a receber e-mails e esses e-mails são, são enviados de que forma, com que objetivo... Exatamente. Eu vou já mostrar, tenho aqui o próximo slide Bom. que resume as ações concretas que eu tenho que fazer okay. em relação ao marketing digital. E depois toco em muitos aspectos, por exemplo, dados de colaboradores também, videovigilância, tudo o que seja dados, CRMs, etc. Mas okay. vamos tocar na área do marketing digital, que é aqui a nossa, a nossa principal preocupação. Transferência de dados fora da uh, União Europeia. Se, os meus da, os dados têm que estar na União Europeia. Se não estiver, eu tenho que avisar o utilizador que não estão e dizer onde é que estão. É um outro pormenor. Uh, se eu tenho um, um, um fornecedor de CRM, de alojamento, email marketing, ou qualquer plataforma na cloud, eu tenho que verificar se esse fornecedor, normalmente são, cumpre os requisitos do RGPD, porque ele vai estar a tratar os meus dados, e é responsável é. dele, ou pelo menos parcialmente. As coimas são elevadíssimas, podem chegar a milhões de euros, ainda não houve um acordo cá em Portugal para uh, adaptar, adaptar também à nossa a nossa realidade. realidade para mil ou dois mil euros, porque sim. multas de dois ou quatro milhões é para limpar as empresas Acabou. quase todas, não é? Exatamente. É claro que... E ficar o resto da vida a pagar essa coisa. Presumo que vai haver bom senso não fazer isso, mas sim haver um papel educativo, a não ser em casos de, de, de abuso excessivo. No entanto, a administração pública dos próximos três anos não se aplica coimas, porque eles sabem que não vão conseguir cumprir, então isso foi aprovado. Então, concretamente, a tua pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Uh, ainda há bocado também estava aqui a, a, a falar antes de entrar. Estava, a, a pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Claro, porque acho que é... O que é que eu tenho que fazer? Eu pensei logo, se eu tivesse uma empresa era a pergunta que queria. Ou, por exemplo, olha, no teu blog, o que é que deves fazer no teu blog? Provavelmente, deves ter uh, um, um sítio para as pessoas se inscreverem na newsletter. Por acaso, não. Não? Não. Ok. Não pedes dados em lado nenhum? Não. Então, tranquilo. Está resolvido. Não gosto que me peça, eu também não peço. Pronto, que muito política. Quem quiser, vai ao Instagram claro, e te acompanhe. Claro, Exatamente. Comigo. exatamente. Comigo. exatamente. <risos> Então, o primeiro passo, o primeiro passo que deve é fazer é, tem que ter uma página de política de privacidade no site. Qualquer site que recolha dados sensíveis, dado sensível pode ser o nome e o e-mail. Por exemplo, imaginem, tenho um formulário de recrutamento, tenho um formulário de pedido de informações, tenho a newsletter, tipo, formato da newsletter, portanto, quase todos os sites, um blog, uma loja online, têm essa informação. Nesses casos, tem que ter uma política de privacidade. Este documento é um documento que explica como é que eu trato os dados. Durante quanto tempo, é obrigatório haver um prazo de validade para os dados, ao final de algum tempo eu tenho que os destruir, a não ser que eles sejam necessários. Jura? Por exemplo, sou para recrutamento, eu não vou ficar com os dois dados para sempre. Vou ficar só o tempo necessário para recrutamento, depois destruo-os, não preciso deles. Não vou estar a armazenar dados, não preciso. Porque eles depois podem haver fuga de dados, portanto, tem que ter esse cuidado. Portanto, é um documento um bocadinho extenso que explica detalhadamente eh, todo o processo de tratamento de dados. Esta é normalmente uma falha não existem muitos sites. Já analisei muitos sites, não tem. Primeiro passo... Depois, quando existir um formulário, haver uma checkbox que está desativada por defeito. Aqui há muita confusão. Ah, que tem que alguns... o check... Há alguns que Aceito. já está ativado. Aceito. Aceito. a política de privacidade. Ou seja, se a pessoa... A pessoa supostamente vai ler. Se não leu, é da responsável da pessoa. Mas a pessoa tem que ter consciência... é mais um passo para não só avançar e para, para a segurança e... da própria empresa. Está, exatamente. eu estar consciente da política de privacidade daquela empresa. E um dos aspectos que, este, que a RGPD vem, vem reforçar muito... É eu dar consentimento uh, uh, expresso e explícito e inequívoco para aquela ação. Ou seja, eu tenho que ter certeza para o estou de dar dados. Às vezes escrevemos, damos dados, mas não sabemos bem o que é que vai acontecer. Okay. Então, imagina que, por exemplo, alguém ia ao site e pedia para fazer download, de um, imagina, um e-book grátis, um PDF, que dizia lá, aceita a política de privacidade, e embaixo poderia ter outra a dizer desejos de lésia, receber a newsletter, ou informações regulares, ou seja, tu poderias querer isso. a Já. oferta... Muito. Muito. Não há muito. Não há muito. Não? não tanto como deveria, sim. Por acaso fiz isto -se esta semana. Já não Ainda sei bem, onde. Ainda bem, já estava alinhado com o RGPD. Ou Nossa. seja, a pessoa quer receber, dá os teus dados, aceita a política, mas pode querer ou não receber a newsletter. Não tem essa opção. Se eu pedisse os dados para outro fim, eu teria que ter uma outra checkbox. Ou seja, uh, imagina que eu queria ceder os dados para os meus parceiros, tinha que ter outra checkbox, então uh, aceito ceder a terceiros para receber. E desta semana, por acaso, até fiz um contrato, foi por telefone, uma fornecedora de eletricidade e fizeram três perguntas se eu permitia ceder os dados para três fins diferentes, precisamente. E, portanto, houve uma Ai, intenção, clara. eu tudo com muita atenção. Neste, neste período estou muito atento para claro, a não, se estão a cumprir claro. ou não. E algo, este estava a cumprir, alguns Olha, vou-te pedir só para acelerarmos um bocadinho e estamos a chegar ao fim. Checkbox, pois encarregado de proteção de dados. Algumas empresas podem ter necessidade de encarregado de proteção de dados. E tem que ter um comprovativo de que obtive os dados de autorização, ou seja, okay. no caso de uma auditoria, tem que ter um documento ou impresso ou digital quando, em que data e que desta autorização para de ter esses dados. Pode ser em digital. Utilizar uma plataforma de email marketing, o SMS marketing, portanto temos que usar uma plataforma para gerir automaticamente, para fazer a remoção automática, etc. No caso de uma loja online, ter SSL, que é o Certificado de Segurança, dados encriptados. Em caso de menores de idade tem que haver uma aprovação do tutor, não se pode recolher dados de menores de idade sem aprovação do tutor. Há outras obrigações legais em lojas online. E eh, recomendo, no obrigatório, fazer a certificação do confio. Alguns exemplos. Temos aqui duas imagens. Uh, temos dois, dois exemplos. Temos um formulário que tem a tal checkbox de que leu os termos e que aceita receber mais informações e temos uma imagem da política de privacidade, que é um documento um bocadinho uh, extenso. Outras recomendações que podem ser feitas, que é também atualizar o WordPress, que é uma plataforma de websites, hoje tem uma atualização precisamente alinhada com isto. Atualizem. Quem utiliza, para profissionais de marketing digital, quem utiliza o Google Analytics, também deve aceitar para ele poder recolher mais dados. Atenção que a questão dos cookies já era obrigatório, informar que estou a recolher cookies, e também ter uma página sobre os centros de arbitragem e resolução da alternativa de litígios de consumo, algo que vê-se em alguns sites, que também é obrigatório, já era obrigatório. Faço só aqui um reforço, não tem a ver com o RGPD, mas é importante. E resumo neste site que são os sete erros frequentes da RGPD, e terminando, que é não obter consentimento expresso e inequívoco, é um erro, não criar uma página política de privacidade, não utilizar a plataforma de email marketing, Presumir consentimento sem ver uma ação, outro erro. Pedir confirmação de dados sem avaliar se já foi dado há um pormenor. Uh, toda a gente está a pedir, mas eu posso ter uma base de dados. Aliás, quem trabalha bem tem uma lista de pessoas que já deram consentimento. Não precisa de pedir... Isto vai haver despedimentos. Portanto, se eu tenho uma lista de pessoas que me deram consentimento, não tenho que enviar, não tenho que fazer o pedido. Já tenho consentimento. O consentimento. temos que avaliar é se tenho consentimento ou não. Se não isto tenho... Isto é estava. que a revolucionar já as estava... empresas que estão todas Sim. desorganizadas. Portanto, pedir o consentimento para comunicações decorrentes de relação, ou seja, não é obrigatório pedir um consentimento. Se for o meu cliente e se eu lhe for comunicar informações de cliente e não, e não de publicidade, não tem que pedir consentimento. Decorre de uma necessidade de comunicação. Não tem que pedir consentimento para tudo, uhum. para algumas coisas. E outro erro final, não zelar pela segurança para dos dados. RGPD, uh, fala em cookies em brownies, não? Não, brownies, isso deve ser se calhar a próxima diretiva. É próxima. para os Espera é que não passem 20 exatamente. anos, não é? Exato, espero que seja menos, exatamente. Foi muito bom, é, isto é, não foi? Foi apanhada. É, estás, estás a ficar geek, estás a ficar geek assim, com as é, piadas tecnológicas. É, é, é que eu tive a estar com o Chico e Muito estou... bem, muito bem. Isto é sim Dá nisto. Okay. Muito obrigada, Obrigado. Vasco. Voltas em breve? Claro que sim. Boa. Claro sim. Não é para falar de dieta pega de Não, para... vamos falar de brownies. Exatamente. Ah, <risos> boa, boa.